Olá pessoal, tudo bem? É o Ricardo Herkowski aqui e hoje eu já começo com uma pergunta no vídeo de hoje para ver com você. Equilíbrio pessoal e profissional. Tá fácil para você ou você ainda fica lutando para conseguir chegar nesse resultado? Eu quero trabalhar nesse vídeo com você hoje, seis dicas de como que você pode encontrar esse seu equilíbrio entre a relação pessoal e profissional. Então, quando você diz que você não tem tempo para nada, que tudo é muito corrido, na verdade, você realmente está com tudo muito corrido ou você está com falta de tempo ou te falta prioridade? O que que realmente está acontecendo com você? Reflita sobre esse último período que você passou agora, esses últimos meses, e veja se eles foram realmente muito corridos para você, se você está num nível de estresse muito alto e se você não tinha realmente tempo para nada. E aí, o que que acontece? Você realmente está tão ocupado assim? Imagina que no meio disso tudo um amigo seu pega e liga para você e diz, cara, vem aqui, vamos tomar uma cervejinha, vamos conversar um pouquinho, você larga tudo e vai. Opa, calma aí, você não estava tá com falta de tempo? A questão é, falta de tempo ou falta de prioridade? Vamos pensar um pouquinho mais. Quando a gente começa a observar as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai perceber que as pessoas, a princípio, estão atarefadas o tempo todo. Então elas têm coisa demais para fazer aquilo que devem ou que gostariam e, por outro momento, elas sempre vão achar Pessoas atarefadas sempre vão achar alternativas para fazer o que elas gostam, no momento que elas gostariam. Por quê? Quanto mais ocupadas as pessoas são, elas desenvolvem métodos e formas de conseguir achar mais tempo para elas mesmas. Então como é que eu consigo fazer e equilibrar tudo isso dentro do tempo que eu tenho hoje? Porque querendo ou não, 24 horas estão aí para todo mundo, né? E a gente precisa ter tempo para o profissional, tempo para o lazer e para as coisas que a gente realmente gostaria de fazer. Então como que eu vou achar essa balança e trabalhar? Primeiro, eu preciso entender e reconhecer que eu sou tão importante quanto o trabalho. Quando a gente está animado com o nosso trabalho, quando a gente está se doando ao máximo, fazendo de tudo para conseguir melhores resultados, a gente começa a bater meta, a colocar os nossos objetivos profissionais acima dos objetivos pessoais e do tempo pessoal também. Só que esse tempo ele deveria ser para recarregar as baterias, para você poder fazer exercícios, para você melhorar a sua qualidade de vida, conversar com amigos, socializar, enfim, fazer uma série de outras coisas. A questão principal que você precisa entender aqui é que você precisa criar e adotar um novo mindset que te permita atingir o equilíbrio. O que é o um mindset? É a forma que você encara as coisas que você trabalha a sua mente. Trabalhar mais horas por dia não significa necessariamente que você vai gerar mais resultados. Agora, trabalhar de forma inteligente, sim! Aí você começa a ter um resultado diferente. Você precisa encontrar atividades que permitam gerar um equilíbrio entre a sua mente e o seu corpo em todos os seus relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais. Se você quer atingir esse tipo de coisa, busque estar presente com grupos que têm esse mesmo objetivo com você. Estar em grupo, pertencer a um grupo, estar em comunidade, faz com que você desenvolva maneiras de sempre manter esse equilíbrio entre o lado profissional e pessoal. Agora, outra coisa, e essa aqui é a mais importante no meu ponto de vista, é o quê? É você colocar você mesmo na sua agenda, ou seja, eu preciso estar lá na minha agenda, eu, espaço para mim, tempo meu, só meu, mais ninguém, só eu, eu, eu, eu, eu euzinho, entendeu? Tem que repetir? Só eu, eu na agenda, tá? Então o que, que acontece? Você bota na sua agenda todas as atividades que você precisa fazer ao longo de um dia. Agora, aquilo que você acaba esquecendo é de você botar você ali. Quando é que você vai ter um tempo para você? Para você parar, para você ler um livro, para você refletir. Só seu. Não estou dizendo sair com amigos, fazer alguma coisa. o tempo para você, para você viver, para se exercitar, para rir para você não fazer nada, simplesmente deitar lá, não quero fazer nada, agora, vou ficar aqui parado. Enfim, você tem que achar uma forma disso ali. Respeitar o seu tempo vai fazer com que você possa começar a desenvolver novos hábitos e trazer novas e velhas sensações que você gostava e de repente estão lá dormentes é, para sua vida. Tudo que possa ter ficado esquecido em algum lugar aqui dentro da sua mente, as sensações que foram atropeladas por todo o seu estilo de vida atual. Vamos ser bem sinceros, se você está vendo esse vídeo aqui, você talvez realmente não esteja totalmente satisfeito com o seu equilíbrio ou a falta de equilíbrio pessoal e profissional. Então entenda isso. Depois que você entende isso, um outro fator super importante é o que? Entenda os seus limites. Por que entender os seus limites? Quem sabe lidar com o tempo vai entender que você tem limites. Isso é fato, não tem o que fazer. O tempo acaba para todo mundo, o dia tem 24 horas, Eu acabei de falar isso e vou falar de novo. O que a gente precisa observar é que mesmo tendo tempo para si mesmo, ou você tendo tempo para você, ou tendo tempo para mim, entenda como você quiser, não exagere no que você irá fazer, porque você precisa de tempo para se recuperar também. Então não adianta você querer sair hoje correndo uma meia maratona e amanhã estar em plenas condições físicas para fazer alguma outra coisa. Você tem que ter esse equilíbrio e deixar sua mente também em ponto de ação para quando for necessário. E a melhor forma de você fazer isso é você começar a prestar atenção em tudo aquilo que a sua mente e o seu corpo revelam e como eles se desgastam ao longo de um dia. Você precisa entender qual é a forma mais assertiva de recuperar a sua energia. Cada pessoa vai ter uma estratégia, cada pessoa vai ter alguma coisa que ajuda melhor a desenvolver a sua energia. O segredo de entender os limites é justamente seguir uma disciplina. E a disciplina não precisa ser maçante, não precisa ser chato, não precisa ser aquela coisa... Ah, não, disciplina, rotina, eu tenho que fazer aquilo. Não, é simplesmente algo que você queira fazer. É igual a tomar remédio. Ninguém quer, mas no final vai fazer bem para você. Imagina que a disciplina é o seu remédio. Ponto. Depois... Quando você começa a trabalhar dessa maneira, você vai perceber que surge uma outra coisa que é um grande sabotador do equilíbrio profissional e pessoal, que é o que? O sentimento de culpa. Você precisa se livrar desse sentimento de culpa. Quando a gente começa a tirar um tempo para si, o que acaba acontecendo? a mente começa a dizer, não, mas as outras pessoas estão trabalhando, eu deveria estar fazendo algo, eu não posso fazer nada para mim agora, eu vou fazer isso num outro momento. E aí você vai ficando no segundo plano. O que você precisa entender de verdade é que mesmo as pessoas que trabalham o tempo todo, né, o que a gente chama de workaholics, né, as pessoas adoram trabalhar, se sentem altamente gratificantes, é, elas vão entender o que a gente está falando justamente nessa parte do vídeo, porque... É, trabalhar o tempo todo é muito gratificante e o tempo para não fazer nada é insignificativo porque a gente não está produzindo então isso faz com que a gente entenda como culpa agora o que acaba acontecendo é que você não quer se cuidar mais então por isso que você tem que eliminar essa parte e como esqueça o que os outros vão dizer quando o assunto for equilíbrio esse é o ponto chave da gente começar a se livrar de uma culpa, né? Porque toda vez que você começa a mudar um comportamento ou um hábito seu, você vai encontrar a turma do, deixa disso, sai, para, não faz, não, eu já fiz, não deu certo, para, hum, meu Deus, então não é isso exatamente que acontece. Você vai perce perceber o seguinte, muitas pessoas que dizem para você que alguma coisa não vai dar certo, elas ao invés de te estimular, elas estão querendo fazer você desistir e permanecer nos velhos hábitos. E a pergunta é, quantas delas realmente fizeram a mudança que você está tentando fazer? Por isso que é muito importante a gente voltar a um dos itens que eu acabei de falar, que é dizer que você precisa estar em grupos que queiram o mesmo objetivo que você. O pertencimento te dá um apoio e faz com que você tenha uma busca de melhores resultados. E aí sim, você vai ver que a questão pode ser um exemplo da mudança e gerar um impacto contrário nas pessoas. Ou seja, ao invés delas fazerem você desistir, você estimula elas a mudarem junto com você. E aí a mudança pode ser benéfica para todo mundo, trazendo resultados de todas as esferas, seja no lado profissional ou pessoal, para todo mundo. A questão é que a decisão e a responsabilidade quanto ao seu equilíbrio depende apenas de uma pessoa você, isso, você que está aí do outro lado me vendo aqui, oi, eu, eu, eu, eu você está aí do outro lado, não consigo virar a câmera para você me ver, mas enfim, você vai ver que é com você que eu estou falando, então só depende de você ninguém mais, ah, mas eu estou indo para a academia, estou fazendo exercícios, não é do seu personal, não é do seu instrutor, a responsabilidade da forma física é sua, de mais ninguém, ele só é um facilitador para te ajudar nesse processo, então seja honesto consigo mesmo e diga o que é importante, trabalhe de uma forma mais inteligente e não mais tempo entenda quais são as tuas reais habilidades e como você executa determinadas tarefas que são de suma importância para você se você começar a analisar as coisas que você faz e classifica como rotineiras repetitivas diferentes atriadoras você vai perceber que você tem tarefas de todos os tipos a gente não faz só o que a gente gosta o dia inteiro então, se você for parar para pensar nessa classificação que eu acabei de falar, você vai ver que as tarefas que se repetem ou demandam mais tempo, existem ferramentas ou aplicativos que podem agilizar o seu trabalho repetitivo. Às vezes você manda o mesmo e-mail várias vezes, existem ferramentas que você pode repetir esses padrões. Se você não quer repetir com ferramentas, cria um texto ali no seu editor de texto, copia e cola, vai ser o mesmo resultado. Você tem várias coisas que você pode fazer. A pergunta é, como é que você pode melhorar o que você faz hoje? Entendeu? Vou repetir. Como você pode melhorar aquilo que você faz hoje. Depois desse passo, desestressa, desencana. O próximo passo é o quê? Pega mais leve com o perfeccionismo. Por quê? A gente sempre quer entregar o melhor que a gente pode, a gente não quer fazer nada nas coxas, né? fazer matado. Mas isso não quer dizer simplesmente que você vai agora começar a relaxar na qualidade, mas sim que o contraponto seja exagerar, aquilo que você quer fazer, ser extremista não vai te ajudar em nada, porque vai te é, gerar um desgaste de energia muito grande no teu dia a dia, fazendo com que você demore ainda mais para terminar suas tarefas. Por quê? Você acaba exagerando na dose de perfeição e uma coisa que podia ser simples e rápida vai ser muito mais demorada para você conseguir resolver. né Então é dessa maneira que a gente começa a achar um pouquinho mais do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então se a gente parar agora para refletir um pouquinho, você pode perceber que o exagero é um dos grandes fatores negativos sobre o qual nós falamos hoje. Então, entenda que encontrar esse bom senso vai trazer diferença nos resultados que você deseja e todos os pontos que a gente discutiu até agora, neste vídeo, servem para você tanto na esfera pessoal como na esfera profissional. Então, comece listando as coisas que você faz e, mais importante, como você realiza essas coisas. Comece reorganizando seus próprios processos e defina como que você gostaria que o seu dia a dia fosse. O primeiro passo, sem dúvida, é o mais difícil. Mas sair da inércia é fundamental. E o primeiro passo de uma vida mais repleta de conquistas e realizações. Então eu te pergunto, o que você tem feito para ajudar a sua rotina e viver a vida que você tanto quer? Se você curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal e eu espero no próximo vídeo aqui comigo. Um forte abraço!